aquilo que nunca morrem. Deixa eu já colocar para cá. Vamos complementar com esse outro tarô. Gêmeos, está passando por um momento de preocupação. Não tem como não se preocupar com as coisas que te cabem aqui na terceira dimensão. Mas o incrível é que essa fase vai passar da mesma forma que as outras passaram. Então, não se preocupa pois aquilo que nunca morre é repleto de coisas boas, e por isso sim vale o seu sentimento. Ah, não deixe a peteca cair, tenha calma para compreender esse processo tão passageiro. Continua fazendo a sua parte, confiando na vida, que ajuda a ajuda virá. Essa leitura também fala de focar a sua energia em ideias, projetos, planos criativos que te façam bem, deixando de lado tudo aquilo de ruim que aconteceu. Pessoas que te machucaram, ambientes estressantes... Situações ainda mais difíceis do que essa atual que passaram. Mas que você ainda lembra. Você pode dizer que mudou de página. Mas aqui mostra resquícios que atrasam seu processo. E o momento pede... Olhar para você como uma plantinha em desenvolvimento. De modo que haja esse carinho com você e equilíbrio emocional para com as situações que você ainda enfrenta. Você nadou muito para se salvar e chegar em terra firme. Sei que ainda não chegou onde gostaria. Mas olha a distância que você já percorreu. Só isso já é motivo de falar. Eu não vou me sentir derrotado ou derrotada. Por essa situação pequena que está acontecendo no momento. Eu já passei por outras piores. Nadei muito e vou continuar nadando pelo meu bem-estar. Por minha evolução e pela estrutura renovada que estou reconstruindo. Em outras palavras, levanta, gêmeos, que essas espadas você tira no caminho. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Rainha Má, você merece açúcar, não sal. Siga em frente e faça o que tem que ser feito para a sua paz interior, adoçando a sua vida e diminuindo a quantidade de sal, tá bom? Gratidão.